Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Paulo e estamos mais um vídeo e vamos voltar a jogar Roblox, mas sem enrolação, vou jogar é... Guerras de Torres, que eu tô mais jogando. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para ter os meus vídeos. Não esqueça. Não tenho... Nossa, a turma de vermelha está sendo destruída inteiro. O nosso tá quase tombando Obrigado. Bastante quieto Eu tô bem concentrado Mas não precisa falar tudo assim, tá? Mas tudo bem Tá fácil aqui It <laughs> Yeah! Meu Deus do céu Vai, vai, vai, vai Igual assim deu ruim, né? Já vou destruir de cima. Meu é Deus. Meu Deus do céu! Você honra de dinheiro no. Não é possível Dá um empate Foi muito injusto Não deu certo Tá sendo, tô sendo sacado já Ué entrar no outro equipe entrar na equipe verde minha, minha joia e vou entrar no outro no outro equipe da outra cor já tá com 11 minutos aqui o vídeo já é longo que parece, né? Oh, meu Deus! Eu não quero assistir isso aqui, não! Foi outro! Que mais uma vez! Ai, ai, tá complicado! Mas vamos tentar! De novo, eu não quero. Ah, tá muito sucessante. Ah. se você está o com óculos, avanço não só porque não... não Desse jogo, Meu Deus, a tela ficou tudo amassado. Ok. Está travando, deus do no... céu, eu não vou os travamentos, dá uma alça que pro celular, não posso, não pode, né? meu deus do céu, não tô entendendo. I Vai, calma. Não pode perder tão cedo. Ai! Pula. Ai. Você tá com seis minutos. Eu tô vendo o finalado. Não! Não! Eu não consigo fazer um negócio de, um de ranger forçado. Bom, eu um o faço tosco. Do Decepção. Ah, vai, bosta. <música> o vídeo acabou, né? Isso, isso, infelizmente não deu, muito difícil. Mas isso foi o vídeo. O vídeo acabou e tchau!